Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é abdominal tanquinho. Ai, professor, qual é o melhor abdominal para ficar com o meu abdômen tanquinho? Ai, professor, quantos é abdominais eu preciso fazer para perder essa barriga aqui e ficar com o meu abdômen lá com, com um monte de quadradinho? Então, para elucidar essa dúvida, eu trago um estudo americano do sul de Illinois que pesquisou o quanto que o abdominal faz de diferença na sua circunferência abdominal, no seu emagrecimento e para te ajudar a ter o abdômen quadradinho. Para isso, eles pegaram 24 pessoas, dividiram em dois grupos. Um grupo que não fazia abdominal e outro grupo que fazia sete abdominais diferentes cinco dias a semana durante seis semanas. Ao final desse estudo, eles foram ver quem melhorou mais o seu abdômen. E descobriram que as pessoas que fizeram a, o abdominal ganharam mais resistência muscular localizada no abdômen. Mas, por, é, mais em contrapartida, não perderam nem um único centímetro de cintura, de abdômen e também não perderam nada de gordura, nem no corpo e nem no abdominal. A conclusão deles foi que o abdominal não serve para deixar o seu abdômen quadradinho, pois ele não perde gordura do abdômen, ele só se torna mais saudável. Ai professor, mas eu fico vendo... O Ziz, o Cristiano Ronaldo diz que ele faz mil abdominais por dia, ele tem o abdômen todo quadradinho, deve ser por isso que ele tem, né? Ele, ele faz um monte de abdominal, isso vai fazer diferença, porque as pessoas não faziam tanto o abdominal assim. Mil abdominais por dia? Cuidado! Eu venho aqui pra teletar, pois aquele abdominal tradicional pode te prejudicar. Pra você entender melhor, um estudo canadense pegou colunas in vitro de porcos, que é mais parecido com os seres humanos, e colocaram elas para fazer flexão e extensão. Colocaram eles para fazer como se fosse o abdominal. E descobriram que depois de 7 mil vezes que eles fizeram isso, a maioria dos porcos eniaram. O que aconteceu? Houve uma ruptura no disco deles. Então, a conclusão desse estudo foi que os abdominais tradicionais têm que, ser, têm que ter muito cuidado na hora de fazer eles Pois toda vez que você faz o abdominal, Há uma compressão na parte anterior do disco com a flexão do tronco. Consequentemente, faz uma força do núcleo pulposo para a parte posterior do disco, dos anéis fibrosos. Dessa maneira, aumentando a incidência do risco de hérnia nessa parte posterior, principalmente da região lombar da coluna. Então se você quer fazer abdominal, o importante não é a quantidade, e sim a qualidade do abdominal. É fazer o abdominal certo, na intensidade certa. Você não precisa se matar de se fazer o abdominal. Faça o abdominal bem feito. Para saber melhor, procure um profissional de educação física que vai te orientar melhor para isso. Ai, professor, então como que eu faço para ter um abdômen tanquinho? Para você ter um abdômen tanquinho, primeiro de tudo, você precisa perder a camada de gordura que está na frente do seu músculo. É como se o seu abdômen estivesse aqui e na frente tivesse a camada de gordura. Primeiro de tudo, para você ter um abdômen tanquinho, você precisa... Perder essa camada de gordura. Para você perder essa camada de gordura, você tem que sofrer um processo de emagrecimento crônico. É, vai perder gordura do corpo todo e consequentemente da barriga. Quer saber mais sobre perda de gordura localizada? Eu também fiz um vídeo, é só vocês entrarem no link que aí abaixo que vocês vão entender melhor. Depois que vocês perderem essa, essa gordura da frente do abdômen, você vai precisar fazer um trabalho de hipertrofia no seu abdômen. O que vai ser? Ganhar músculo, no é reto abdominal, que é o músculo do seu abdômen. Para isso, não é a quantidade de abdominais. É a intensidade, é a qualidade, é a maneira que você faz esses abdominais. A quantidade de vezes por semana. Não é quanto mais melhor. Você está iniciando agora o processo de emagrecimento e lá no futuro quer ter um abdômen tanquinho? A minha dica que eu, de hoje eu digo. Cuide da alimentação, faça exercício físico e cuide da sua mente. E para o abdominal, para você já ir fortalecendo ele, já preparando para ele para esse processo, comece com exercícios isométricos, como a pranchinha, a estabilização ventral. Que dessa maneira você vai fortalecer teu core, sem o risco de ganhar uma hernia de disco. Muito pelo contrário, fazendo um fortalecimento que vai proteger a sua coluna. Se gostaram da dica de hoje, deixa um like, compartilha com os amigos e até a próxima. Beijo!